É um papapá, é um papapá, é um papapá, é um papapá, é um papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois É seis papapá! É seis É papapá! É quatro papapá! É quatro papapá! É quatro papapá! É cinco papapá! É cinco papapá! É lápá! É cinco papapá! É cinco papapá! É seis papapá! É seis! É seis! O que foi, parceiro? Não sabe ler, não? Nada, Ué, você não sabe ler aqui não, meu? Uh. Se liga! É seis, papapá! É seis, papapá! É seis, papapá! Tá tá ca, tá, sangue, ca, sangue, tá sague, pá, pá, É sete, papapá! É sete, papapá! É sete, papapá! É sete, papapá! É sete, papapá! Desolando, chegando, 18 papapá Que engraçado Ô meu irmão, aí ô babaca, chega aí É babaca hein meu irmão chega... Ô ô babacão, chega aí 38 papapá 38 papapá 38 papapá 39 papapá 39 papapá papapá Vem, sai daí. 50, papapá! papapá, papapá, papapá,